E aí, pessoal, tudo bem? Antes de falarmos de forma vetorial para aproximações quadráticas de funções multivariáveis, nós vamos falar a respeito de matriz eciana. Basicamente, essa matriz ela guarda todas as informações das segundas derivadas de uma função. Como assim? Digamos que você tenha aqui uma função multivariável, f de x, y, e que seja igual a e elevado a x sobre 2 vezes o centro de y, a matriz Hessiana contém as segundas derivadas parciais dessa função f de x, y. Nesse primeiro componente, nós colocamos a derivada de segunda ordem de f em relação a x em relação a x. E na segunda linha e segunda coluna, nós colocamos a derivada de segunda ordem de f em relação a x em relação a y. E na segunda coluna, nós colocamos a derivada parcial de f em relação a y em relação a x e a derivada de segunda ordem de f em relação a y duas vezes. E o que vamos fazer aqui é calcular a Hessiana dessa função. Para isso, eu vou obter todas as segundas derivadas parciais primeiro. Bem, a derivada de primeira ordem de f em relação a x Vai ser a mesma coisa que derivar essa função em relação a x, e note que somente nessa parte aparece um termo x e a derivada de e elevado a x sobre 2 vai ser meio que multiplica e elevado a x sobre 2, e multiplicamos isso pelo seno de y, já que estamos derivando com respeito a x. E a derivada parcial de f em relação a y, qual vai ser? e elevado a x sobre 2 vai ser uma constante, já que estamos derivando em relação a y, e a derivada do seno de y é cosseno de y. Claro, Aqui eu estou utilizando a regra do produto. E se você não lembra como faz esse tipo de derivada, eu sugiro que você dê uma revisada. Agora sim, nós sabemos as derivadas parciais, podemos preencher a matriz. Na primeira coluna, nesse primeiro termo, nós queremos saber a derivada de segunda ordem de f em relação a x duas vezes. Nós já fizemos isso uma vez, então temos que fazer de novo. E aí, se derivarmos em relação a x, isso aqui, vamos aplicar a regra do produto e vamos ficar com 1 quarto que multiplica e elevado a x sobre 2 vezes o seno de y. Aqui, nós queremos saber a derivada de segunda ordem de f em relação a x, que já conhecemos em relação a y. Portanto, devemos derivar somente isso aqui em relação a y. E aí, vamos ficar com 1 meio que multiplica e elevado a x sobre 2, vezes a derivada do seno de y, que é cosseno de y, então, vezes o cosseno de y. E nessas duas aqui, vamos fazer a mesma coisa. Devemos pegar a derivada de segunda ordem de f em relação a y em relação a x, e já temos a derivada de f em relação a y, portanto, devemos derivar somente em relação a x, ficando com meio vezes e elevado a x sobre 2 vezes o cosseno de y, e a derivada de segunda ordem de f em relação a y em relação a y significa que temos que derivar essa função mais uma vez. E aí vamos ficar com e elevado a x sobre 2 vezes menos seno de y, já que estamos derivando em relação a y. Ou seja, essa aqui é a matriz eciana dessa função. Você pode até colocar aqui um f para especificar que essa a função multivariável ali. O interessante disso é que você pode armazenar derivadas parciais de funções de várias variáveis. Como assim? Vamos dizer que você tenha uma função f de x, y, z. O que você deve fazer é seguir esse padrão. Se você quiser descobrir a estiana dessa função, deixa eu colocar aqui embaixo. Então, deixa eu descer aqui. Então, a nossa estiana vai ser igual a essa mesma parte que já temos aqui, sendo que vamos ter mais uma linha e mais uma coluna. Na terceira linha, nós colocamos a derivada de segunda ordem de f em relação a x em relação a z e na segunda coluna e terceira linha colocamos a derivada de segunda ordem de f em relação a y em relação a z e colocamos uma terceira coluna que é a derivada de segunda ordem da função f em relação a z em relação a x e a derivada de segunda ordem de f em relação a z em relação a y e, por fim, a derivada de segunda ordem de f em relação a z, duas vezes. E uma coisa interessante, note que aqui nós temos três variáveis, por isso, nós temos uma matriz 3 por 3. Se tivermos, por exemplo, 100 variáveis, nós vamos ter uma matriz 100 por 100. E na próxima aula, nós vamos ver o quanto essa hessiana nos ajuda a escrever melhor a aproximação quadrática de qualquer função multivariável. Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!